Here it comes! Boom Shakalaka! Uma semana de jogos na NBA começou na terça-feira passada, até segunda, que foi ontem, sete dias de jogos. Então chegou a hora do esperado One Week Awards. O que é o One Week Awards? É uma simulação. E se a NBA terminasse hoje, após apenas uma semana de jogos, quem seriam os vencedores dos prêmios? Quem seriam os líderes em cada estatística? Estou fazendo esse vídeo aqui para fazer essa simulação. Engraçada, porque obviamente não faz nenhum sentido, mas eu fiz esse vídeo no ano passado. Não sei se vocês se lembram, o título era algo do tipo e se a NBA terminasse hoje depois de uma semana? Vou deixar o link aqui em cima para quem quiser ver e comparar com os verdadeiros resultados ao final da temporada passada. Então eu estou repetindo nesse ano. Eu vim aqui para mostrar o cestinha da temporada, o reboteiro da temporada, o líder em assistências, em roubos de bola, e os vencedores dos seis prêmios individuais, caso a NBA terminasse hoje, após apenas uma semana de jogos. Beleza? Vamos começar então com o cestinha da temporada, o líder em pontos por jogo seria Kyrie Irving com 37,7, seguido de Trey Young, com 34, Carl Anthony Towns com 32, Damian Lillard com 30,8 e no quinto lugar um empate entre Luka Doncic e James Harden com 29,3. Kyrie Irving que marcou 50 pontos em sua estreia pelo Brooklyn Nets, porém nesse jogo ele errou o um arremesso, que seria o arremesso da vitória na provocação, ele estreou com uma derrota, mas estreou com 50 pontos e muito graças a esses 50 pontos ele seria o cestinha da NBA caso a temporada terminasse depois de uma semana. O líder em rebotes por jogo mais uma vez seria Andrew Drummond, com 16,3 seguido de Kevin Love com 15,7 Antero Karl Carl Anthony Towns e Nikola Jokic com 13,3 o líder em assistências para o jogo surpreendentemente Malcolm Brogdon com 10,7 seguido de LeBron James com 10 Russell Westbrook com 9,7 Ricky Rubio com 9,3 Antero Combo e Trae Young com 9 Uma surpresa, porque o Malcolm Brogdon na temporada passada teve apenas 3,2 de média de assistências Vou falar um pouco mais do Malcolm Brogdon na sequência aqui do vídeo, chega! Roubos de bola por jogo, temos um empate quádruplo entre Ben Simmons, Jason Taylor, Carl Anthony Towns e Matisse Tibullo, do Philadelphia 76ers com 2,7, na verdade 2,6666, que são 8 roubos de bola em 3 jogos. No quinto lugar, Alfred Payton, que já conseguiu 10, mas em 4 jogos, média de 2,5. E o líder em tocos por jogo, Anthony Davis, com 3,3. Na segunda colocação, temos um empate quíntuplo entre Lamarcus Aldridge, Clint Capella, Jonathan Isaac, Brooke Lopez e Chris Tapps Porzingis, de volta à NBA, com os mesmos 2,6666, que eu botei 2,6. Aproveitamento de field goals Dentre os qualificáveis Segundo o site da NBA Eu peguei isso aqui do site da NBA Não vale jogadores que arremessaram uma bola e acertaram uma E tem vários até esse momento Montres Harrell do Clippers 76,2 Hassan Whiteside agora nos Blazers 70 Delon Wright, agora no Mavericks, 66,7%, Derrick White, 66,2% e PJ Tucker, 64,3%. Aproveitamento de três pontos também dentre os qualificáveis. Ryan Artigiacono do Chicago Bulls, com 80%. Ele acertou 4 de 5 até esse momento. O Delon Wright, o segundo, com 75% em terceiro lugar empatados Christian Wood do Pistons, Gordon Hayward do Celtics e mais uma vez o P.J. Tucker do Rockets com 66,7 enquanto o Christian Wood e o Gordon Hayward arremessaram 4 um de 6 o P.J. Tucker arremessou 12 de 18 para 3 pontos, está sendo o melhor arremessador de 3 pontos do Houston Rockets. Agora vamos para os prêmios individuais desta temporada de uma semana da NBA 2019 e 2020 na verdade só 2019 porque uma semana não chega até 2020, vamos aos prêmios individuais escolhidos por mim, meu Gosto pessoal para os vencedores desses prêmios. O MVP desta curta temporada seria Carl Anthony Towns, do Minnesota Timberwolves, 32 pontos, 13,3 rebotes, 5 assistências, 2,7 roubos e 2 tocos por jogo, 52,5% de aproveitamento e 51,7% de 3 pontos. Três vitórias e nenhuma derrota. Liderança da Conferência Oeste, empatada com San Antonio Spurs e Denver Nuggets até o momento, com três vitórias e nenhuma derrota. E esses 51,7% de três pontos foram conseguidos com muito volume de arremessos, 15 de 29 até agora. Vale citar correndo por fora na corrida para MVP. Luka Doncic, Yannis Eterocompo, Trey Young, Russell Westbrook e Kawhi Leonard. Aí na tela vocês veem os números deles. Trey Young surpreende com 34 pontos por jogo, enquanto Russell Westbrook, por uma assistência, não está mais uma vez com média de triple-double. Jogador defensivo do ano, é difícil medir por números e eu também não assisti jogos suficientes para ter uma amostra boa para conseguir avaliar no olho quem seria o melhor jogador defensivo. Então, eu escolhi Rudy Gobert e, embora os números individuais dele não impressionem tanto, 11,3 rebotes, 1 um roubo de bola e apenas 0,8 tocos por jogo, o Defensive Rating do Utah Jazz é apenas 91,6. O que é o Defensive Rating? Pontos sofridos a cada 100 posses de bola. Só tem 8 times abaixo de 100. O segundo melhor é o Philadelphia com 95,5. Utah Jazz apenas 91,6. Então eu escolhi o Golbert porque ele é o grande pilar defensivo da melhor defesa da NBA até este momento na temporada. O sexto homem, six-man of the year, melhor reserva, eu escolhi o Devontae Graham do Charlotte Hornet para uma surpresa de todos. 17,5 pontos, 2 rebotes, 7,3 assistências, chutando 53,6 para 3 pontos. O Devontae Graham está jogando mais minutos do que ele jogava na temporada passada. De 14,7 passou para 28,8. A média de pontos passou de 4,7 para 17,5. E a de assistências de 2,8 para 7,3 assistências. E esse aproveitamento bom de 3 pontos, chutando 7 bolas de 3 pontos por jogo. Outros jogadores correndo por fora para esse prêmio, o Lou Williams, Eric Rose, agora no Detroit Pistons Montres Harrell, o Goran Dragic que está vindo do banco de reservas após essa lesão que ele teve na temporada passada e vem se recuperando e o Spencer Dean que foi meu candidato a sexto homem no vídeo da semana passada. Most Improved Player como eu já falei aqui no canal outras vezes, eu não vou escolher um jogador que está jogando seu segundo ano que começou se adaptando no primeiro ano da NBA e agora ele está se desenvolvendo mais porque não é o tipo de jogador que costuma ganhar esse prêmio. Por isso eu descarto, por exemplo o Shea Giggs Alexander, agora no, em OKC, que está no seu segundo ano e também o próprio Devontae Graham, que eu acabei de citar como um vencedor para sexto homem do ano. Normalmente, esse prêmio vai para algum jogador que já está há alguns anos na NBA e, de repente, de uma temporada para outra, ele dá um grande salto Dito isso, o meu vencedor é Brandon Ingram, agora no New Orleans Pelicans. Ele passou de 18 para 27 pontos por jogo, de 5 para 9.5 rebotes, de 3 para quase 5 assistências e, o mais incrível, de 33 para 50% nos arremessos de 3 pontos. Vou falar de outros dois jogadores que, para mim, Correm por fora para esse prêmio. Um é o Justice Winslow, do Miami Heat, que passou de menos de 13 para 19 pontos por jogo, aumentou rebotes, assistências, melhorou muito no, nos arremessos de 3 pontos. E o outro é o próprio Malcolm Brogdon, que está liderando em assistências, que foi o meu palpite para Most Improved Player. Ele agora no Indiana Pacers passou de 15 para 22 pontos por jogo e de 3 para 10,7 assistências, que não falei lá o líder em assistências, embora o Indiana Pacers tenha perdido seus três jogos da temporada até agora. Rookie of the Year, uma grande surpresa: Kendrick Nunn do Miami Heat que está com mais de 22 pontos, 3 rebotes e 3 assistências nessa temporada até esse momento, e chutando 50, 40, 90, né? Mais de 50% nos field goals, 40 de 3 pontos e 90 nos lances livres, no caso ele acertou todos até agora. Ele que é um jogador de 24 anos, que não foi draftado, passou a última temporada na D-League jogando pelo Santa Cruz Warriors, vindo do banco de reservas e foi a grande descoberta do Miami Heat, ele vem jogando aí no lugar que seria do Jimmy Butler, que ainda não atuou nessa temporada e vem se destacando muito bem. Cito também o R.J. Barrett, com médias de 21,8, e três no New York Knicks e o John Morant do Grizzlies com 18 pontos, quatro rebotes e seis assistências até esse momento. Por fim, coach of the year técnico do ano, eu escolho Ryan Saunders, que faz a sua estreia na NBA como técnico principal, ele era assistente até o ano passado. Três vitórias e zero derrota pelo Minnesota Timberwolves, que nem eu falei antes, liderança da Conferência Oeste empatada com os Spurs e Nuggets. Uma vitória em casa e duas vitórias. Fora de casa, Ryan Saunders, que é filho de Flip Saunders, que treinou por muito tempo na NBA, inclusive o próprio Minnesota Timberwolves. Esses foram os prêmios do One Week Awards, os prêmios de uma semana da NBA, desse vídeo que não faz nenhum sentido. Já não fez nenhum sentido na temporada passada, estou fazendo novamente. Muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Bunchakalaka. Nos vemos no meu próximo vídeo. Grande abraço. Tchau.